A FSG tem uma forma bem divertida de ajudar o pessoal do Ensino Médio a escolher a futura profissão, o Agito Profissional. Durante todo o ano, a FSG visita as escolas de Caxias e região, levando o Agitante, um game interativo sobre os cursos da FSG. A galera participa da brincadeira, que vira uma grande disputa entre todos os colégios de Caxias. Temos que ampliar os nossos horizontes para conseguir responder tudo. É uma atividade bem inovadora, tá? Nos instiga a pensar e a raciocinar. É uma atividade que tem que continuar. Depois de participar do Aditante, é a vez da galera conhecer a infraestrutura da FSG e bater um papo de pertinho com os coordenadores de curso e professores. Além disso, os estudantes ainda aprendem de forma divertida sobre diferentes profissões. uma atividade interessante para a gente brincar e, ao final, a gente pode ser premiado, que é bem legal isso. Eu achei bem interessante de arquitetura, em que nós podemos montar um ninho, ela foi bem criativa, foi prática, porque eu vi bastante envolvimento da turma, construção de um projeto e estou se torcendo pelo sucesso. Nós gostamos bastante das questões que eram perguntas e respostas, foi bem interessante, porque a gente pode treinar assim, o nosso conhecimento, ver se a gente está bem ou não, para até fazer o vestibular da FSG. O que mais me interessou foi fisioterapia. Eu chegando na FSG, vindo aqui hoje, falando com as meninas da área, elas me explicaram bastante, tiraram minhas dúvidas, e conheci bastante a estrutura da FSG, que me fez querer vir fazer a faculdade aqui. Neste ano, o Agito Profissional reuniu quase 4 mil estudantes e a FSG está sempre de portas abertas para ajudar na escolha da sua futura profissão. E não esqueça, o vestibular é no dia 2 de dezembro.